Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Eu sou o professor Emílio Júnior e venho hoje com duas dicas de exercícios para trabalhar bem ó, a musculatura interna de coxa e ajudar também você a se livrar daquelas gordurinhas localizadas do meio das coxas. Vamos fazer o primeiro exercício? O primeiro exercício é o seguinte. Nós iremos ficar na posição assim dele. Para quem não sabe, sumô fica naquela posição pronto para poder lutar, correto? Só que nós vamos ficar nessa posição com as pernas esticadas, estendidas e vamos fazer o seguinte. Nós iremos flexionar, que é dobrar os joelhos. Dobrar o joelho, dobra, dobra, dobra o máximo que puder. Segura e faz o seguinte movimento com os braços. Desce o braço. Sobe, desce, sobe, desce, mas mantendo a posição, tá? Sobe, desce o braço, sobe, desce o braço, sobe o máximo de tempo que você puder fazer, porque além de trabalhar interno de coxa, a perna começar a tremer, o bumbum começar a contrair, você ainda tá trabalhando também ombros, e costas, tá ok? Ó, máximo de tempo, subiu, perfeito, descansa, 10 segundos em cima, contando assim, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aí você desce mais uma vez, coloca as mãozinhas juntas, sobe, não conta quantas vezes você vai subir os braços, essa, é a grande sacada. Você vai fazer até as suas coxas aqui, você já não aguentar mais ficar nesta posição. Aí você sobe e vai fazer aquela contagem de 10 segundos. Fácil, né? Esse é bem fácil além de trabalhar e melhorar a postura para você ficar com mais postura e automaticamente as suas coxas. Gostou? Tá gostando, né? Vamos ao um segundo? Mas antes. Se você puder, seja membro do canal para ajudar nós ainda a crescermos ainda mais aqui e trazer conteúdo como esse, que é relevante, que você vai conseguir ter resultado melhor. Além dos conteúdos, temos as nossas lives, então entra no meu grupo fechado. Na verdade, é um grupo aberto, que é gratuito, lá do WhatsApp. Aí nós avisamos ali os dias e os horários que nós vamos ter as nossas lives, com um treinamento para vocês. Vamos fazer o segundo exercício. Abrir as pernas. Abra as suas pernas. Vai lá, vou dar o um tempo. 3, 2, 1, abriu as pernas, o máximo que você puder. Assim. Isso. Agora você vai dobrar o seu joelho, dobrar o seu joelho direito. Professor, não consigo, dobro errado. Então vamos lá, passo a passo. Mãozinha direita, coloca atrás do joelho direito e dobra. Isso! Dobra, mantendo todo o movimento do tronco praticamente em cima dessa perna. Volta à posição inicial, faz para o lado oposto. Isso! Sente essa região aqui interna de coxa trabalhar. Isso! Mudou! Perfeito! mudou só fazendo esse movimento ó desliza estica desliza estica desliza estica desliza estica mais uma desliza estica desliza estica fazendo este movimento aí você vai ter que fazer até você se a musculatura, sentiu a musculatura, nossa, tá pegando fogo, tá doendo, não tô mais conseguindo fazer. Aí tu dá aquela parada, faz aquela contagem que eu te ensinei: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e vem! 1, um, vai! 2, vai! 3, vai! 4, vai! 5 vai, 6, e aí você vai e vai e vai até a tua musculatura sentir bem. Mas tem que ter a liberação sempre do seu médico, ouviu o estado de angios, teve qualquer coisa fora do normal, aí você tem que procurar o um ortopedista para que o mesmo possa lhe avaliar. Gostou demais essa dica? Então inscreva-se no canal.